Gente, nós vai dar banho no Todd. Banho com shampoo anti-pugga e anti-carrapato Gente, nós achamos tanta pulga e tanto carrapato da orelhinha dele. Tava dando até dó, gente. Tem que cuidar dos bichinhos. Ele é um pinche zero. Não sei se vocês estão vendo, gente. O tanto carrapato e mamona que tava no ouvido. A gente vai colocar fogo, daqui é a pouco. Olha, olha a mamona. Tava no ouvido do Todd. Passa o um shampoo nele, viu? Passa o shampoozinho, shampoo. o shampoozinho. Não mostra a marca Porque eles não estão patrocinando a gente <risos> é. pois, cuidado, Vamos dar banzinho no Todd Gente, depois vocês passaram o remédio nele É vocês dar um leitinho para ele Que leite Tinha... o leite corta o veneno Né, Mari? Tinha muito mamona aí no é, Bem na orelhinha Lá dentro, gente, lá dentro do ouvidinho dele. Tiramos com a pinça, né? Tiramos com a pinça. Tem que ter muito cuidado, porque o cachorro. Tá, gente. Ele pode machucar a orelha. Tá Despo... Não sei. Despo. É porque eu tava com remédio aqui em cima, né? Porque me estourou um pouco. Ui! Ota. Tá escorregando, amor. Beleza. Acho que não espurro, não. Espurro, tá? Gente, mata a pulga mesmo. As pulga começou a pular quando eu passei o remédio. Ah, ele segurando aí Calma, meu bebezinho. Calma, meu bebezão. Ele chega a estar lerdo, né? Nossa, mano. Tadinho. Bateu. Ou não. Problema, Passa não. álcool. Tá dando álcool. muito pulga O lugar que ele estava, eu vou ter, que... vou ter que isolar lá e tacar remédio. Vai um local onde ele está esse aqui, ficando. Esse aqui uh! tá aqui, tá lavar a mão, Vai lavar a mão. Para lavar a sua Vai lavar, mão. Passa álcool na mão dele. Nós vamos o ovo de Deus com o cantonete. Olha como que tá sujo. Mo... O que pegou? Esse aqui é o coco das mamonas, olha. Eu vou lavar as pernas. dar banho no Todd pra ele ficar espertinho. Depois disso, ficar, dessa ficar um da papazinho da muito, da papazinho da muito, da papazinho da muito da cheiroso. não chore. Não chore, Ita, não Tem mais carrapato aí? Não, hum, um acho que é, é carrapato, né? Deixa eu tirar. Vai, amor. Continuar a dar banho, tá, tá enxagando já. Calma, ele, ele, fica Calma, ele, tem medo, olha, ele fica dançando. Eu tenho medo, olha, eu fico tentando segurar. Ô, né? tá, oh, tá chorando, chorando tá a tomar chorando. banho, olha. Seu leitinho, eu já fiz, sabe, tá, seu é leitinho. Será é que é bom tomar cuidado pra não cair água no ouvinho? Né, é, senão ele fica surdo. Olá, tudo bem. Ele tá cansado porque tem um tempão que a gente tá tirando a né, garrafa. Ele tá cansado A foguinha dele, a orelhinha dele. Ele tava cochilando. tá quase dormindo. Tá tudo bem. Nós vamos te secar, tá? tá pegar o secador. Pode ligar lá já. Separa o secadorzinho dele. Você vai ficar sequinho quentinho agora mesmo, Tá. Deixa eu lavar mais a boquinha dele, né amor, Né amor, o carro do remédio, né amor? Ah, mas tirar o remédio então? Ponto, pronto. Tá frio, eu é sei. Frio. É frio? Eu, frio, hein? É, eu dei a colinha ali. ali.